Nosso último dia já aqui em Foz, deu pra gente aproveitar bastante, eu curti muito. Hoje que é o nosso último dia, tô fazendo um sol, pelo visto vai ser um sol de de corta que ainda tá cedo. A gente já fez o check-out no hotel, Achamos as malas e agora vamos pra Itaipu. só da gente pegar o ônibus, a gente vai dar uma passada no supermercado pra comprar. Um lanche, alguma coisa pra comer no almoço na mesa um pouquinho vale muito a pena se hospedar perto do terminal viu gente porque tem ônibus pra todos os lugares turísticos daqui a gente tá sei lá, uma quadra do terminal é muito facinho chegar e alguns ônibus ainda passavam quase do lado do hotel e eu queria ir no museu de cheira mas a Thayla não quer perto do terminal, na outra quadra tem esse supermercado aqui, enorme, e ele tem algumas opções de lanche também, se você não quiser ficar almoçando todo todo dia na rua, né, economizar um dinheiro, ele tem uns lanches legais aqui. Olha só. Esse lanchinho com pão sírio eu já comi, bem gostoso, 4.24. Aí tem essas outras opções aqui. 5 e 3 Tem essas opções com pão de forma E a gente comprou também no primeiro dia Desse daqui, mas estava na... Quando a gente comprou três e pouco Chegamos aqui em Taipu Binacional Então esse território aqui, ele é Paraguaio e brasileiro. A lista é o centro de Foi muito fácil chegar aqui de ônibus. A gente pegou o ônibus 102 no um terminal. Descemos aqui nesse ponto, não é nada discreto. Você já veja o nome Kaikupe Nacional. ônibus aqui da Visita Panorâmica, estamos esperando ele sair, fiquei um pouquinho irritada porque o nosso drone estava na mochila e a galera que ele deixa para falar o que não pode entrar já embarcando no ônibus mas tudo bem, dica importante se por uma acaso você tiver com um drone na mochila não traga pra cá porque custa 8 reais pra você alugar o locker é carinho e inclusive o locker deu problema tem que chamar o funcionário então é, não sei se no site tem as informações que pode trazer ou não, mas vale conferir. Em não tem só a usina, tá? Tem eco-museu eco tem uma reserva biológica, tem a visita guiada especial e outras atrações. E muitas delas. É Taifu é uma área binacional de alta segurança. When you need some. Então, pessoal, a gente está fazendo a passeio época E aí, quando vocês vierem para cá, eu digo que vocês tentem comprar pelo site com antecedência Porque eu fiquei bem chateada que eu cheguei aqui e já não tinha mais, por exemplo, o um passeio da Reserva Biológica Que era o que eu queria muito ver é, tem os horários certos das visitas, então não é igual a visita panorâmica que tem toda hora, eu achei que sim Assim como a visita especial também tem os horários determinados Então é legal dar uma olhada no site antes para você se programar e deixar já o ingresso comprado Além desses passeios é, da visita panorâmica, a visita guiada ela vai por dentro da usina eu não tinha vontade de fazer, eu acho que ia ser meio entediante, mas enfim Aí tem também o Ecomuseu De sexta e sábado tem passeios de catamarã aqui É à noite, então falam que é muito bonito, que você consegue ver o pôr do sol Mas como hoje é sexta-feira e a gente tá indo embora hoje à tarde, não ia dar pra fazer Mas enfim, então fica aí a dica pra vocês se programarem pra fazer esse passeio em Itaipu numa sexta ou num sábado Consegui, se vocês tiverem interesse, lógico, conseguir fazer desses passeios adicionais além da visita panorâmica. Se você tem aquela sensação de que o Brasil não é referência em nada, não é pioneiro em nada. Eu te convido a vir para Foz do Iguaçu e conhecer a usina hidrelétrica e tá É, tô com saudade dos meus que estão em casa. Tem que matar a carência. É. Outra coisa que a gente deu um pouco mal talvez é que assim, nessa parada você pode fazer o passeio de barco mesmo de dia, então não tem só a parte do pôr do sol, tem o passeio de catamarã durante o dia. 40 reais por pessoa. 40 reais por pessoa. É, e aqui também tem almoço buffet livre, que é 55 por pessoa. Se você for almoçar e fazer o passeio de barco, sai 80 reais por pessoa. A gente deixou as nossas coisas no armário, inclusive a carteira, então não vamos conseguir fazer. Chegamos no templo budista, fica bem afastado da cidade, mas acho que isso é bom, né? Dá mais tranquilidade. grande Buda aqui, algumas esculturas chinesas, acho que são chinesas, não sei se são chinesas ou japonesas, é que alguém falou pra gente que era um pedacinho da China aqui em Foz, mas a gente ainda vai checar essas informações. Bem bonito aqui, bem calmo, tem uma vista pro Paraguai, lá atrás. Música A gente já foi ali não tem templo disso, É muito lindo Tem 18 monges é, Esculpidos Banhados a ouro ou Pelo menos em cor dourada E... Você pode comprar isso daqui na lojinha de artesanato, que vem um kit com duas velhinhas, dois incensos e dois cartõezinhos para fazer você, para você fazer um pedido e se você quiser, eu agradecer e colocar no tempo. E tem aqui também um, um livrinho que você pode pegar com o valor que você puder dar. É método básico de meditação, é bem interessante. E. Cara, eu não entendo nada sobre o Budismo, mas me deu muita vontade de estudar mais sobre, porque quando você entra ali, você sente uma paz muito grande. Vale a visita aqui, a não é muito paga bonitinha. nada. um parque muito bonito, só não pode fazer piquenique, mas você pode ficar aqui na grama, você pode descansar, esfriar a cabeça, vale a visita sim. <música>